Boa noite, gente. Estou aqui no bairro Centro, exatamente na frente do prédio da Câmara Municipal de Biguaçu, Aquela obra polêmica, né? Que está parada aí há pelo menos uns três anos. E estou aqui para dialogar com vocês sobre justamente sobre essa obra, né? Primeiro eu queria agradecer aí a todo o apoio que a gente tem ganho nessa nossa caminhada. A recepção, em qualquer lugar que a gente passa, está sendo a melhor possível. O pessoal, a renovação, a juventude e a mudança, ela está realmente na boca do povo e nós estamos confiantes que ela vai acontecer. É com Auri 50, Murilo Azevedo 50, 1, 2, 3, mudança de verdade. Então, ah, falando sobre esse prédio, né, na... na em 2009, 2010, lá quando ele começou a ser planejado, nós da Frente Biguaçu questionamos o projeto e fomos duramente atacados, enfrentados pelo então presidente, pelos próprios vereadores. Eles nos ameaçaram, intimaram, inclusive juridicamente, por tudo que a gente falava e queria transparência, queria debate. Não teve jeito, a obra saiu. Ah, por um bom tempo ela foi tocada, chegou a ficar semi-pronta, mas hoje, infelizmente, está nessa situação. Ah, inclusive, você vê ali o Biguaçu, um letreiro ali, Biguaçu, chegaram a colocar, a comprar todo o letreiro, Câmara de Vereadores de Biguaçu, se eu não estou enganado, e infelizmente o letreiro sumiu. Hoje só está Biguaçu. Ah, Para onde foi, ninguém sabe, o que aconteceu, ninguém sabe mas deve ter custado bastante caro e não está lá. Ah, falo sobre daqui e sobre essa obra porque nós temos uma proposta muito interessante que é diminuir temporariamente o salário dos vereadores para poder concluir essa obra. Porque a posição que todos os vereadores dão é que há tempo de crise e não tem como concluir, não tem o que fazer e nós queremos ir remar contra a maré e ir pelo outro lado. Não, tem como fazer e tem como terminar. Qual é a ideia? É reduzir o salário, reduzir... Uh, se for o caso, também tem que fazer um planejamento, obviamente, mas reduz ali o número de assessor de gastos com o gabinete, deixando claro, sem afetar o trabalho legislativo, né? O vereador não pode, não vai poder falar que, ah, porque tá recebendo menos, não tá dando tempo de fazer alguma coisa, e isso não vai poder acontecer. Então, seja por meio de lei ou por meio de algum acordo com os vereadores eleitos aí nessa próxima legislatura, é fazer esse acordo. Né? E para esse debate, não, tem como terminar? Tem. Vamos reduzir os nossos salários, vamos reduzir os gastos de gabinete, os custos, porque daí vai dar para fazer. Nem a longo prazo, não. provavelmente, mas pelo menos ela vai continuar e não vão poder mais falar sobre crise, porque só se fala nisso. Mas espera lá, não houve planejamento? E o, o dinheiro que o executivo passa para o legislativo? Está tá sobrando, não está? Quanto está sendo devolvido para o executivo? Não pode mais devolver, tem que ficar no legislativo? para poder terminar essa obra. né? Ah, outra, outra, tem um, o nosso nosso companheiro aqui, Luan, que está perguntando por que a luz está acesa. É, parece, me parece que tem alguém que fica lá dentro cuidando desse espaço aí. Outra coisa que eu quero falar, é, nesse sentido também, que é sobre uma prática muito banalizada, muito natural entre os vereadores, que é aceitar, depois de eleitos, é aceitar cargos no executivo, então alguns viram secretários, outros viram diretores e eu acho isso um completo absurdo e pelo que eu tenho visto com a população ninguém gosta dessa prática ou seja, você é eleito para fiscalizar o povo, para representar o povo no... desculpa, fiscalizar o executivo, né? o prefeito, para representar o povo através do legislativo e de repente você abandona todo esse projeto, todas as suas propostas que você apresentou e vai para o executivo isso é muito comum mas muito repudiado pela população e por mim também, é uma prática que eu não, não, não concordo, não aceito e não vou fazer, independente de quem esteja lá, de quem ganha, torço muito pelo nosso candidato ali e mesmo se ele for eleito, não vou sair, é, uma, é, uma, é um compromisso meu, não vou sair da, da, da Câmara e fazer nenhum tipo de acordo com o Executivo. E não vai haver essa possibilidade seja qual o prefeito estiver né o vereador ele é eleito ele passa aí um tempo de campanha é, dialogando com a população é, prometendo fiscalizar o executivo e de repente ele aceita um negócio desse não é possível é, não tem cabimento algum ele tem que ficar no legislativo e fazer o que ele prometeu que é o compromisso de campanha dele e esse é um, um nosso ah, então, esses é dois compromissos nossos de campanha, é um desafio também que eu coloco aí aos candidatos uh, que estão né, confiantes que vão ganhar, uh, assumam esse compromisso de reduzir o seu salário para poder terminar a obra da Câmara, né? uh, eu acho que é possível sim, é possível e o sonho pode governar a gente, continuem nos acompanhando, tem site murilazv 50combr tem fanpage Murilo, Azevedo Murilo 50, tem Twitter, tem YouTube, Murilo Azevedo 50, ambos. E estamos nas ruas. Nosso material tá bem legal, a recepção na rede também, assim como nas ruas, tem sido as melhores possíveis. A cada dia crescendo mais, confiantes na vitória que em 2017 nós vamos fazer a diferença em Biguaçu, e essa cidade vai ser de todos e de todas. confiem gente. 50 23, mudança de verdade. Daqui para frente é reta final, voto em voto, não desistam e vamos juntos. Valeu, boa noite e amanhã tem mais. Obrigado.